Ah, eu gosto. É daquela pessoal que o vai na casa, aqui em Franco mesmo, né? na... nos bairros aí, uhum. na região. E você eu já vi falo, viu, aí. já viu muito a, a, a, vídeo lá. Bastante. Da região. Isso. Gente... Qual que é eu seu nome? nome aqui tô... os facões que o senhor faz lá que eu vi, os caras acham bão, eles gostam, é, né? Do eu dou uns presentinhos isso, lá pra eles. É. Meu nome é Otanir Tanir Vicente, do Alto Corã. Otanir, o seu cabelo não tá... tá branqueando agora. Então, mas 60 e. Quatro anos já, né? Você vai ver daqui nossa. uns 15 anos, viu? É, né? Esses brancos tinham a força, rapaz. Eles, eles querem fazer os pretos, ficar tudo branco. É, né? É. é Leva tempo, mas eles fazem, viu? Verdade. É verdade. Vocês são é, não. quantos não, não. irmãos? Nós somos sete. Você é o seu mais Com velho ou não? A gente velho. Morreu quatro, minha mãe perdeu. Três novinhos e um mais velho que eu. eu Como, que é Como que é o nome? Como que se chama o nome deles? Vamos ver se você sabe, a cabeça está tá boa. Meu? É. Meus irmãos? Lorival de Paulo da Silva. E mais quem? Divino Augusto da Silva, Sebastião Eurico da Silva. Aí é a Isildinha Aparecida da Silva, Carmen Inguercer da Silva, Solange Cê... Beatriz da Silva. Você vai lá e pro... Be... Você vai lá Memórias e vida Você <risos> é do Alto Porã? Isso. Quem é o seu pai? Sebastião Cândido. E a mãe? Luzia, Jecumete, da Cira. Você ficou ali até que idade? Ah, faz uns 30 anos que eu vim para Franco, mais ou menos. Então, ali, aquela região do, do, de Garçaba, eu você conhece tudo? Conheço tudo. Pescou eu no não, Rio Grande lá? Isso. Na represa agora, né? Porque isso. você não lembra quando estava fazendo, não? Não lembro. Eu vim fazer, né? Oh, mas que ano que foi que 72, eles fecharam lá? 72, 73. Foi mais ou menos 70. 72. Então, você lembra foi das olarias lá? Lembro, foi Tem lá, aquele moço, o Vail, o pai dele tinha tinha Serra É junto ó, mais, né? É. Acho que é. isso mesmo. Pessoal. jogar o bola né, no Alto Porã também, né? Conheci tudo. Ali é alto mesmo, né? É. Alto Porã. É, é um dos lugares mais altos do estado? Como é que é? Né? Ah, eles falam, né, que é Pedregulho, né? Mais alto. E ali pertinho, né? É Pedregulho, é. mas acho que Alto Porã é mais alto que Pedregulho. Ah, ah. Qual que é mais alto? Porque tudo é a mesma coisa, né? É. É município de, é, de, município de, de, de Pedregulho. Pedregulho, né? E aquela, aquela estação de, da Igaçaba, eles mexeram nela? Reformaram ou não? Não. Você lembra não, qual? Eu, eu acho que reformou lá, mas eu não conheço bem lá. Né? Eu conversei com o um senhor ali de, ali de Alto Porã. Né? Uhum. Como que é o seu nome? Otanir. Vicente Otani da Silva. É. Vic... é. é Otani? Otanir Vicente da Silva. Vicente da Silva. Você é. tem o WhatsApp? Tem. Eu vou anotar o seu nome, vou mandar essa, esse vídeo lá para você e vou publicar lá no Memórias e Vidas. Você compartilha os meus vídeos, né? Uhum. Vê os vídeos lá e dá apoio para gente lá. <risos> é isso aí. Tá. Deixa, não, espera um pouquinho. Você vou anotar o seu o... nome. É. Isso. é.